Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns sou, outros assim como eu vos amei, disse o Senhor. Que vos ameis uns só, outros assim como eu vos amei. Jesus, os puros em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor, eu vos dou um novo mandamento e vos amei, os aos outros, assim como eu vos amei disse o Senhor.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 Irmãos e irmãs, iniciamos o tríduo pascal, o momento alto, mais importante desta nossa caminhada de fé. Vamos nele viver e celebrar o maior mistério da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Hoje nós iniciamos este caminho sabendo que o Senhor nos amou e nos amou até o fim, até o extremo. E para permanecer conosco, Ele institui a Eucaristia. Estamos na ceia do Senhor. Mas antes disso, é preciso voltar na história da salvação e ir para uma outra ceia, aquela que é a Páscoa dos judeus. A ceia da noite em que o povo hebreu atravessaria o mar vermelho rumo à terra prometida. E é o próprio Senhor que ordena a esse povo que se reúna, faça uma refeição escolhendo um cordeiro sem defeito e com o sangue desse cordeiro, essas pessoas devem agora ungir as portas de sua casa para que tenham a sua vida preservada. Eles devem comer apressadamente, porque não é um momento de festa, é um momento de alimentar-se para depois seguir caminho. E assim acontece a Páscoa, a passagem. E a partir deste rito, todos os anos, o povo judeu celebra esta memória. Há um cordeiro, há agora um sentido de libertação que eles revivem, Atualizando aquele momento em que os seus antepassados fizeram esta travessia Eis a Páscoa judaica A Páscoa que Jesus celebrou como judeu Mas Jesus agora dá um novo sentido a esta celebração Nela Jesus institui a nova e eterna aliança ele é o Cordeiro. O Seu sangue nos lava, preservando a nossa vida. É a Sua carne o nosso alimento, que nos dá força para nós seguirmos em frente com o nosso caminho rumo ao céu. E ao longo desse caminho nós sujamos os pés com a poeira do pecado. Assim como o povo também no deserto, havia por várias vezes se desviado. E Jesus mostra que Ele é o Cordeiro verdadeiro. E no seu sacrifício único, que se perpetua em cada santa missa, Ele dá a vida por nós, Ele nos concede o perdão. Não é preciso voltar em outras vidas sucessivas para redimir os nossos pecados. Não é preciso mais imolar nenhum cordeiro. Jesus agora, com o seu único sacrifício, nos dá a redenção nesta única vida que nos é transmitida. Em cada Santa Missa acontece a atualização desse mistério e o que Jesus hoje faz não é uma simples refeição com os seus discípulos que estão ali ao redor de uma mesa. Primeiro, Jesus mostra, através daquela última ceia, tudo aquilo que ele fez ao longo do seu ministério público. Jesus sentou-se à mesa com pessoas de diferentes classes sociais e escandalizou a muitos quando se sentou com aqueles que eram considerados pecadores. Na verdade, Jesus sentou-se com todos os pecadores, sejam aqueles reconhecidos pela sociedade, sejam aqueles que eram conhecedores das Escrituras, se achavam guardiães da fé e, no entanto, também haviam pecado. Jesus é aquele que mostra que, diante de tanta infidelidade, por meio do pecado, Ele nos devolve essa atitude ingrata da nossa parte, o Seu amor. E é por isso que Jesus hoje também nos comunica, junto com a Eucaristia, o novo mandamento, o mandamento do amor. Mas o que há de novo nesse mandamento já conhecido... É justamente amar como Ele nos amou. Não simplesmente amar ao próximo como eu me amo, mas amar a Deus e amar ao próximo como Jesus nos amou. Jesus que quer permanecer conosco com o seu amor por meio da Eucaristia, institui assim o sacerdócio de maneira que toda vez, quando o sacerdote diz, fazei isto em memória de mim, tomai todos, e comei, tomai todos, e bebei, é o próprio Cristo que fala por meio daquele homem, e não importa o seu passado, não importa os seus limites, é Cristo que naquele instante age, Deus escolhe do meio do seu povo sacerdotes, como já dizia, somos um povo sacerdotal, através desse batismo que nós recebemos, nos configuramos a Jesus, nos tornamos, tornamos com ele sacerdotes também, profetas e reis. De que maneira você é sacerdote, sacerdotisa, quando você oferece o teu trabalho, oferece a tua família, oferece as coisas da vida ao Senhor, em oblação. Quando você é profeta, quando anuncia, quando denuncia, mas também quando revela Jesus, com palavras e principalmente com gestos. Quando você é rei, é rainha, quando você participa deste reino. E Jesus mostra que este reino é um reino de serviço. Junto à Eucaristia, Ele nos mostra o verdadeiro mandamento, como nós devemos viver a Eucaristia. E é por isso que João hoje, ao invés da ceia, nos apresenta o lava-pés Jesus não fez um teatro Jesus mostra de maneira concreta O que é realmente estar em comunhão com Ele O que é participar da sua mesa Jesus se fez servo E é por isso que hoje São Paulo na segunda leitura Nos apresenta a ceia Mostrando este amor de Jesus que vai até o fim. E esta leitura é complementada pelo Evangelho de João, que nos mostra, traduzindo de uma maneira muito concreta, o que é a Eucaristia. A Eucaristia é ação de graças. A Eucaristia é o próprio Jesus. Com o seu corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia somos nós nele, ele em nós. Somos um corpo, o corpo místico de Jesus, a sua igreja. Recebemos o seu corpo e por isso nós nos tornamos como Jesus. É ele que está dentro de nós. É Ele que alimenta a sua igreja. E a é Ele por meio do sacerdote, fazendo a sua vez, nos mostra esse grande amor. Hoje nós temos aqui os santos óleos, não são óleos, é sim o óleo que nos unge no batismo, aquele óleo com o qual nós somos marcados no sacramento do Crisma, aquele óleo que é usado para ungir os doentes, para fortalecê-los, para trazer-lhes alívio, para também prepará-los para o encontro com o Senhor, todas as vezes que o sacerdote Age na pessoa de Cristo, liturgicamente, não apenas de atrás desse altar, mas também nos altares da vida, no encontro com os doentes, com as pessoas, batizando e vivendo o batismo, ensinando, guiando. Ele está sendo pastor, pastor que cuida do povo, que conduz, ele está sendo profeta que ensina. Ele está sendo verdadeiramente sacerdote, santificando como Jesus o fez. E a Eucaristia deve nos santificar, deve nos fazer mais semelhantes ao Senhor. Por isso que Jesus une a ceia esse gesto. Jesus retira então o seu manto. Jesus se inclina diante... Daqueles que o seguem. O Mestre e Senhor faz isso, porque Jesus Cristo já havia se despojado da Sua glória, vindo até nós, se inclinando sobre a criatura, o Criador que agora se coloca junto à criatura e caminha com ela. Percebam que aquilo que Jesus faz no lava-pés, Ele o fez na sua encarnação, ao longo dos seus três anos. Eu que sou o vosso mestre, Senhor, lavei os vossos pés, portanto, lavai os pés uns dos outros, diz hoje Jesus. E Pedro, logicamente, se vê desconcertado, para não dizer, até mesmo com um orgulho meio que camuflado. Porque como assim? Jesus é autoridade, lavar os meus pés? De jeito nenhum, mestre. Não. Jesus entendia o messianismo de, de Cristo de uma forma ainda incompleta. Jesus mostra que ele é Messias, que veio servir e veio realmente convocar um povo a serviço de Deus. Servindo uns aos outros. Assim que nós vivemos o sacerdócio no batismo. Assim que o sacerdote também exerce o sacerdócio ministerial. E Pedro naquele instante recusa. Ele não permite que Jesus lave os seus pés. E Jesus diz... Que se ele não fizer isso, o próprio Pedro não terá parte com ele. Pedro então muda de ideia. Senhor, não lava apenas os pés, lava o corpo inteiro. E Jesus diz, quem lavou os pés não precisa mais que isso. Em outras palavras, nós fomos lavados pelo batismo, fomos redimidos pelo Senhor, fomos limpos, mas com o caminhar, nós vamos nos empoeirando com tantos pecados, orgulhos, falta de perdão, desigualdade. Tantas outras coisas que nos afastam de Deus e também dos irmãos. Resistências. Jesus... Mostra que é preciso lavar os pés, é preciso confessar-se, é preciso deixar-se lavar pela misericórdia de Deus. Nós que fomos lavados no batismo e nos sujamos ao longo do nosso caminho, precisamos agora lavar os pés, mas não apenas os nossos, precisamos lavar os pés uns dos outros. De que adiantaria eu apenas buscar me lavar, por meio do sacramento da reconciliação, se eu não lavar os pés daqueles que estão comigo. Entendamos lavar os pés como serviço. O marido serve a sua esposa, a esposa serve o seu marido. O solteiro, o viúvo, a viúva serve a igreja, serve aqueles que encontra, dá sentido à sua vida. Aqueles que estão na comunidade, servem através de carismas diferentes. E pouco importa a função, o papel que eu tenha, eu estou a serviço. Na sociedade, quem exerce autoridade? Quem é visto como autoridade? Muitas das vezes, aqueles que pensam saber mais que os outros. Outras vezes... Aqueles que têm um patrimônio ou um sobrenome de destaque. Outras vezes ainda, aqueles que têm influência sobre os outros. Mas no reino de Deus, no que consiste a autoridade verdadeira? Justamente em servir, como o Senhor serviu. E o sacerdócio, o ministerial, é realmente esse serviço prestado... A Deus por meio dos irmãos, a liturgia é serviço, o padre apresenta as orações e a vida de todos vocês que estão aqui como corpo do Senhor. Cada vez que o sacerdote, no momento da apresentação das ofertas, eleva o pão, eleva o vinho, está elevando também o trabalho, a participação de cada um nesse reino de Deus. As angústias de cada pessoa e o povo deve ter consciência daquilo que está celebrando e vivendo. E esse povo também eleva suas orações pelos sacerdotes. Não apenas o vendo como homem do altar, mas vendo como o homem que no altar faz a vez de Cristo, mas também santifica através dos outros sacramentos e caminha junto ao povo como pastor, servindo com o povo, ao servir ao povo. Pedro agora começa a entender que ele precisa ter a verdadeira humildade, de receber para depois também oferecer. Meus irmãos, não sejamos orgulhosos em não nos deixar lavar por Cristo. Saibamos que quando nós lavamos o nosso coração através da confissão, através da vida que se renova, nós nos comprometemos com o Senhor. Jesus ensina aos seus discípulos que é preciso cada vez mais tornar-se como ele é preciso participar desta mesa é preciso estar em comunhão com ele ao estar em comunhão com a igreja contudo contudo de nada adianta participar do corpo e sangue do Senhor comungar indignamente se nós não estivemos dispostos a perdoar como Ele nos perdoou. Rezamos constantemente em cada liturgia, em outros momentos da vida, que o Pai nos perdoe assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, comungar Jesus é também saber que nós estamos unidos uns aos outros em Cristo, Estamos ligados uns aos outros E não faz sentido comungar o Senhor Se eu não quero me reconciliar com o outro Se eu não quero lavar os seus pés Se eu co confundo a poeira dos pés Meu irmão, da minha irmã Com o seu ser Eu preciso me deixar perdoar E assim também perdoar ao meu irmão e a minha irmã, para ter parte com o Senhor, ou seja, para participar desta mesa, para comungá-lo, para trazê-lo dentro de mim e assim, através da minha vida também, revelá-lo aos outros. Sejamos autênticos discípulos de Jesus Cristo, sejamos seus missionários, sabendo que quando nós nos colocamos diante do Mestre, nós estamos internalizando o seu ensinamento, os seus gestos, para depois, como missionários, também agir como ele agiu. Ao comungar, nos tornemos mais semelhantes ao Senhor. E assim, estaremos verdadeiramente participando desta mesa, na mesma medida em que lavarmos os pés uns dos outros, acolhendo o Cristo Eucarístico, acolhendo o meu irmão, a minha irmã, no qual Cristo se encontra. Nesse momento, eu vou chamar aqui à frente algumas pessoas que representam todo um povo.